É, hoje, na verdade, dia 13 de junho que eu estou gravando. Foi encontrado uma falha, no, mais uma falha no processador da Intel, no dia 21 de maio, chamado Variante 4, e ninguém falou nada. Pelo menos eu não encontrei informação nenhuma em português. Eu encontrei, por exemplo, no site de segurança dos Estados Unidos, encontrei informação no site da Intel, da AMD, da Microsoft, do Google, em um monte de lugar. No Brasil, aqui eu só encontrei no tecnoblog foi o único que eu vi pelo menos citar alguma coisa se vocês de repente viram deixa aí nos comentários tá bom então tá esse essa falha foi divulgada pelo google e pela microsoft é mais um ponto para microsoft nesse aspecto né porque assim eu acho que ninguém comentou no brasil porque tava todo mundo muito preocupado com a questão da microsoft comprar o github e nem se deram conta que inclusive teve essa falha, que inclusive uma delas que descobriu foi a Microsoft A Microsoft está trabalhando com a Intel e AMD para poder é, ver a questão de impacto, quanto de impacto que é, a correção gera, assim, no desempenho Essa falha, chamada Variante 4, ela é parecida com o Meltdown e o Spectrum A Red Hat inclusive fez até um vídeo explicando sobre essa Variante 4 e assim, o impacto mais ou menos gerado no desempenho, de acordo com as informações da Intel, é mais ou menos de 8%. Então quer dizer que do Meltdown e do gera mais ou menos 10%, aí teve aquele outro da AMD, do Ryzen que eu não me lembro quanto foi, e teve esse agora de 8%. Então mais ou menos uma perda de 40% de desempenho das máquinas. É complicado, né? O que a gente vai ter que fazer? overclock Aí vale mencionar que a Microsoft está pagando mais ou menos uns 250 mil dólares Para quem encontrar vulnerabilidades parecidas com o Meltdown e o Spectral tá E de acordo com o que eu li, a Intel está até trabalhando já na sua próxima geração de processadores Que recebeu o nome de Cascade Lake é, Para que não tenha essas vulnerabilidades né, Em parceria com outras empresas e tal O Cascade Lake vai estar livre do Meltdown, Spectral, desse novo variante 4 Tem também variante 1, 2, 3 também então, assim, vazou até uma imagem, assim, né, de um site chinês sobre o Cascade Lake. Ah, eu vi que, por exemplo, esse site tá até fora do ar. Ah, o Adrenaline até mostrou essa imagem, tá, no site deles, mas não comentou nada se é a respeito do novo Variante 4, né. Só mostrou que esse site vazou essa informação. É, foi exatamente o que eu tinha previsto no meu vídeo falando do Meltdown spectrum que eles teriam que corrigir a nível de silício, e é o que eles estão trabalhando para poder fazer. Vai ter uma nova geração de processadores da Intel também, substituindo o Atom, que recebeu o nome de Dimini Lake. Que inclusive o Linux já tem patch de suporte a essa geração de processadores, tá? Isso que eu acho da hora no Linux, né? O USB 3.0, o primeiro sistema operacional a ter, foi o Linux. Uh, tem uma placa de vídeo que ainda nem estava no mercado, né? Uma placa de vídeo da AMD, que o Linux já tinha driver para ela. E agora até esse novo que nem lançou já tem é, suporte a ele. Isso que é interessante no Linux. Tá, e teve aquele, aquelas falhas do Ryzen e eu não cheguei a mencionar nada. E por que eu não mencionei nada? Simples, eu sou o fanboy da AMD, é claro que você acha que eu ia mencionar alguma coisa. No vídeo sobre o Meltdown e o Spectro, por exemplo, eu não mencionei bug que foi encontrado no processador da Cynix. Eu não mencionei dois bugs que foram encontrados nos processadores da AMD, que um inclusive causava falha em máquina virtual. O outro, inclusive, quem ajudou foi Matt Zillon, do Dragonfly BSD. Eu não mencionei nada disso. Você acha que eu falar alguma coisa? Eu só fiz aquele vídeo para poder falar mal da Intel. Foi, inclusive, comentário que eu recebi. Né? Não, o que eu acho legal, inclusive, no vídeo do processador J-Core, que é um processador que é baseado no processador Super H da Hitachi, que esteve no Sega 32X, no Sega Saturn e no Dreamcast, Estão sendo refabricados para ser usado na internet das coisas, no Arduino, vai ser usado em um monte de coisa. Vai ter até uma geração do J-Core de x86. E eu recebi comentário que no meu vídeo que eu sou fanboy. Sabe, tipo assim, não, eu não estava divulgando o processador. Eu não vi ninguém no Brasil divulgar sobre esse processador. Eu, fui única, eu não estava divulgando, a única coisa que eu estava sendo era fanboy. Mas tratando no quesito aí do bugs do processadores Ryzen, até o Ian Pala que me mandou, né, links e tal. E eu tava preparando para poder fazer isso, só que assim, eu atrasei tanto que eu acabei não fazendo. E conversando com o Ian, eu achei interessante uma coisa que ele falou. Que assim, que o impacto nos processadores da AMD, no caso do Ryzen, para ela vai ser menor, né. O custo para poder solucionar tais problemas é menor, porque é só no Ryzen. Enquanto que da Intel, são gerações de 10, 20 anos, ou seja... Pelo menos duas décadas de processadores Entendeu? Que eles têm que trabalhar para poder resolver Da AMD no caso ficou só no Ryzen Porque sim, Apesar que o Ryzen é x86 é, é uma arquitetura x86 própria Que é a arquitetura Zen Que assim Mesmo sendo x86 Ele é uma arquitetura diferente do processador FX Que era um processador que estava muito além do seu tempo né? Pelo informações que eu recebi Então esse é galera Eu só quis debater com vocês Porque eu não vi ninguém divulgar gente Foi informação do dia 21 de maio e eu acredito que foi devido a essa coisa de compra da GitHub que no Brasil não vê ninguém é, divulgar, tá bom? Então eu só quis debater com vocês mais sobre isso e sobre também os bugs que teve no processador Ryzen que eu não cheguei a falar nada, e estou aqui falando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. adicione os favoritos de vocês. E se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem mais notificações de quando sair vídeo aqui no canal. E, momento jabá do canal, não esqueçam que está vendo o um livro sobre ZFS, o sistema de arquivos mais cobiçado da história, que já tem é, grande coisa aí no Linux hoje, tá bom? Nos repositórios, como distribuições como Ubuntu e Debian Red Hat, tá bom? É isso, um abraço e falou!